Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias nesta terça-feira, 4 de abril de 2023. A partir de agora você interage aqui junto conosco, prestação de serviço para o nosso povo, para a nossa comunidade, para você que nos acompanha em toda a parte aqui da nossa região metropolitana de Campinas, Piracicaba, do Brasil, do mundo. Olha aí, terçou o meu povo. E você participa, né? Você que tem aí a sua reclamação no seu bairro, na sua rua, os problemas. Tem o nosso WhatsApp, é o nosso canal, que é o 997-82-4426. Seja o nosso repórter por um dia aqui no nosso Jornal da TV SB Notícias. Vai compartilhando aqui o nosso programa, edição de hoje. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei, e ative o sininho, tá bom? Combinado? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, eu começo com uma informação da cidade de Limeira, hein? Aliás, a cidade lidera o ranking de acidentes de trânsitos, hein? É, com postes de energia elétrica. É, Limeira está é, no topo, né? Está no topo. Veja só, essa informação... Veio através da Secretaria de Segurança. Olha aí, em 2023, veja só. A empresa registrou alta de 10% nesse tipo de acidente em toda a área de concessão. Lá, a concessionária que administra a energia elétrica é a Lectro, né? Ela que faz né, todos os registros, os dados são dos três primeiros meses desse ano que apontam que Limeira, é, a cidade de Limeira, foi que teve já sete acidentes do tipo, né? Olha aí, em toda a área da, da em, que a empresa atua foram 364 colisões. Ainda conforme a concessionária, dependendo da gravidade do acidente, as equipes da empresa ainda precisam esperar a realização dos trabalhos da perícia policial para começar a... A manutenção quando necessário, né? Então, Limeira liderando o ranking de acidentes de trânsito com postes de energia elétrica neste ano já de 2023, hein, meu povo? Pois é, em Limeira saindo na frente. Muito perigoso, né? Aliás, aqui em Santa Bárbara do Oeste, nós tivemos já vários acidentes envolvendo motociclistas né, em avenidas aqui na divisa de Santa Bárbara, aqui do, do centro, né? Com a Zona Leste que acabaram colidindo nesses postes e, lamentavelmente, vindo a óbito. Muita atenção no trânsito. Olha, a Guarda Municipal de Americana apreendeu redes de pesca na represa do Salto Grande, hein? Olha, a informação é da corporação que veio aqui para nós e pessoas foram detidas nesta ação da GCM de Americana. O Grupo de Proteção Ambiental da guarda de Americana apreendeu redes de pescas ilegais na região lá da represa é, Salto Grande. No local havia mais de 250 metros do equipamento. A equipe de patrulhamento náutico fez a recolha e a apreensão do material, além de devolver os peixes à represa, né? Olha aí, agora a guarda municipal é nessa operação, é nessa operação para ver se consegue localizar algum suspeito neste caso. E a SP-306, vamos voltar aqui para Santa Bárbara, isso, olha aí, já coloca lá, tem imagens para gente, a nossa equipe de cinegrafistas hoje pela manhã acompanhando ali os trabalhos de recuperação da rodovia. Comendador Américo Emílio Rome, a SP306. É a pista né, que liga aqui Santa Bárbara do Oeste, a Capivari. Esse é o trecho ali próximo ao Recanto das Andorinhas, com destino ao bairro do Sapezeiro, que por sinal, olha aí, tava uma calamidade, hein? Tava uma calamidade. Tem uma foto né, do, do antes aí, não tem, Davi? Tem uma foto, olha, Põe a, coloca lá a foto para nós lá, do, do, do antes. Tá preparado? Não estava preparado, né? Olha lá. Aí lá, vamos lá. Então, olha, agora está ficando bom, viu, Davi? Veja só, eles estão lá agora. Começou ontem, segunda-feira. Começou ontem, segunda-feira, essa, essa recuperação e o perigo de acidentes era constante. Pode voltar para mim aqui, Davi? Olha, o perigo nesse trecho que você acompanhou ali, era, olha mais provável do que o provável, porque o asfalto estava esfarelando, né? as crateras elas estavam se formando e os motoristas eles o que que eles faziam? Eles obrigatoriamente eles tinham que entrar na contramão de direção, né? agora precisa ver é, é, precisa ver junto ao governo do estado, ao Departamento de Estradas e Rodagens DR... É para ver a, a qualidade desse asfalto aí né? Porque não é possível A gente sabe que choveu muito Choveu, choveu torrencialmente No final do ano e nesse início de ano Mas um, um, um produto, um asfalto de qualidade Não era para fazer né? Passa, né? Não era para ficar desse jeito Passa-se muitos caminhões né? São veículos de grande porte, pesados né? E olha aí, estava assim, ó essa imagem vale mais do que mil palavras. Esse aí é só o começo, hein? É o pouco de que, né, do, do que você, é, se você for, fosse, é, antes dessa recuperação, é, mais adiante até a entrada do bairro do Sapezeiro, né? Antes do recanto das andorinhas também, lamentavelmente, estava horrível, gente, horrível. E agora, veja aí, o que estava assim... Olha o perigo, ó, Então, você está vendo só, tinha que... Tinha que entrar na contramão, porque está no meio da pista. Olha o perigo. De, é, serviço mal feito, viu? Serviço mal feito. Produto de péssima qualidade. Material de péssima qualidade. É isso? Esfarelou tudo. Cadê o asfalto novo que tinham colocado, hein? Meados de agosto, é, julho, agosto do ano passado. Mas graças a Deus agora... Né? Tá ficando assim, ó tá, já tá se recuperando ali a SP Rodovia, comendador Américo Emílio Rome, SP306, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E a nossa reportagem em cima, cobrando aí, né? Claro, prestação de serviço para o nosso povo, para o nosso né? melhor internauta que segue aqui o nosso jornal mandar um alô, um beijo, um carinho para todos aí no bairro Santo Antônio do Sapezinho que usam essa rodovia, né, todos os dias, pessoal ali do Recanto das Andorinhas, é, Alambari, né, o pessoal ali do, da Fazenda Galvão. Aquele abraço para vocês. E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV, SB Notícias. Ótima terça-feira para você. Vamos lá para o rádio agora, hein? Agora é a hora do espaço aberto pela Rádio Brasil 81.9 AM 690. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.